Levanta peito! Eu sou o professor Emílio Júnior, muito obrigado por você assistir a mais um vídeo aqui no canal. Eu sei que você ainda não é inscrito, se você for, muito obrigado. Se você não é, se inscreva, já dá esse joinha aí que é para ajudar que outras pessoas que estão com o mesmo problema que o seu, consigam ter acesso a esse vídeo. Vamos lá! Primeira coisa que eu vou fazer é ficar de joelhos, tá? Vou ficar de joelho. Professor, eu não consigo ficar de joelhos, não tem problema. Se você não consegue ficar de de joelho, eu vou mostrar daqui a pouco como você pode fazer esse exercício sem ficar de joelhos. Ficou de joelho, você vai pegar o seu peso. Se você não tiver condições de fazer o exercício com peso, então eu vou demonstrar passo a passo com a maior paciência do mundo para que você aprenda. Primeira coisa que você tem que fazer, ficou de joelho, segundo ponto, fazer a abertura dos braços dessa forma. Feito isso, você vai fechar o braço à frente e abrir, vai expandir. O máximo que puder jogar para trás, sentiu a musculatura do peito alongando? É isso que você precisa sentir. Então você vai colocar lá nos comentários, professor, senti bastante essa musculatura aqui ó, do meio do meu peito alongando, como se quisesse separar. Legal, atingimos o primeiro ponto aí do seu peitoral vai colocar o braço lá atrás, vai voltar à frente, aí quando chegar aqui na frente, espreme, espreme essa região aqui, você vai sentir que essa musculatura tua do peitoral, ela vai ser comprimida, então você primeiro espremeu, agora você vai expandir, espreme, expande, espreme, expande, fazendo esse movimento você vai estar trabalhando bem a musculatura peitoral, não é mama, tá gente? Mama é de tecido adiposo, tecido adiposo ou fibroso, o tecido adiposo é a gordura e o fibroso é a fibra, então você tem que tomar muito cuidado para você não achar que esse treinamento vai fazer o seu, o seu peito ficar como se estivesse com silicone, não, ele não vai fazer isso, o que ele vai fazer é tonificar a musculatura que está atrás da sua mama. Claro, você conseguindo melhorar a musculatura de trás da mama, automaticamente você dá uma melhorada visualmente, estética, na sua mama, tá bom? Mas não é treino para a mama. Aí agora, você fala para mim, professor, eu consigo fazer com peso. Nada mais justo do que você pegar uma carga que você consiga, presta atenção. Tem que sempre ter a liberação do seu médico e uma carga que você consiga. Vai ficar mais difícil? Sim. Elevou o braço à frente, Abriu isso e volta à posição inicial. Abriu e volta à posição inicial. Abriu e volta à posição inicial. Claro que ficou difícil. Professor, ficou muito difícil com peso. Eu não consegui fazer, sem problemas. Você não conseguiu fazer com peso, faz sem peso sobre aquelas pessoas que não podem fazer de joelhos, porque não tem condições de realmente flexionar o joelho, ou minha amiga cadeirante, também vou falar para você, calma que eu vou explicar para todo mundo, vamos lá, você não pode fazer de joelho, posso fazer em pé? Pode! Desde o momento que você projete seu peitoral à frente, contraia bem o seu abdômen, respiração normal, abre e fecha, abre e fecha posso fazer com peso professor? Pode, só pegar, abrir, fechar, abrir, fechar, mas para a prática dessas atividades físicas você tem que sempre ter a liberação do seu médico, tá? Sentiu dor no ombro, sentiu dor no braço, sentiu dor no peitoral, para imediatamente procura o seu médico de confiança, seu ortopedista. Aí você é minha amiga, idosa, meu amigo idoso, cadeirante, cadeirante, que não pode, de repente, fazer o um movimento, seja de joelhos ou mesmo, ou mesmo em pé, você pode fazer sentado, onde você vai fazer o mesmo movimento. Vai estar sentado, suponhamos que esteja sentado, e vai abrir e fechar os braços para tonificar a região peitoral. Então, serve para todo mundo, é um exercício ótimo porém cuidado com a carga aquilagem que você vai utilizar, professor qual é o melhor peso para eu usar, não tem como professor no mundo adivinhar qual é a carga que você vai conseguir utilizar, o ideal é que você tenha bom senso, coloque um pezinho bem, bem levinho, pega lá 300, 400 gramas, meio quilo, e aí você faz o exercício. Lembre-se, você não tem que impressionar ninguém pegando muito peso. Você tem que impressionar, são seus músculos. Então vai devagar, faz com confiança que vai ter resultado. Tá bom? Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Se quiser participar do meu grupo fechado, você não perca essa, vai por mim, eu tô com um nutricionista que tá montando um cardápio muito bom, treinamento protocolo diferente das dicas de treinamento aqui do canal. É, o grupo fechado é protocolo, protocolo é pesado e vocês vão fazer e o professor vai acompanhar, visualizando você fazendo, enfim, a turma fazendo ao mesmo tempo. Muito obrigado, vai lá embaixo nos comentários e deixa o que você achou dessa dica de treinamento e te aguardo, tem um outro canal que eu estou montando somente para treino passo a passo, tudo bem explicado para quem está começando hoje, você está começando a treinar, tem dúvida? Eu vou te explicar com a máxima paciência que eu sempre tive, porque ninguém nasceu sabendo, correto? Até nosso próximo encontro!